Nesse vídeo vamos falar um pouco a respeito de rituais, liturgias, cerimoniais ou costumes que são considerados cristãos. Irmão, eu já vivo na lei do espírito e não sigo nenhum tipo de ritual. Muitas pessoas trazem consigo um certo preconceito com relação aos costumes cristãos. Jesus também criticou a ação dos fariseus em defender a necessidade dos rituais como era o costume de lavar as mãos com o propósito de purificação espiritual Jesus também criticou aquele costume de você dar oferta para o seu líder religioso e ficar isento de precisar ajudar os seus pais É verdade irmão, isso aí é o que mais tem por aí E o princípio que Jesus trouxe nessa ocasião foi dizer às pessoas Por que, que vocês substituem os mandamentos de Deus pelas tradições de vocês? E aqui é importante que você perceba uma coisa, Jesus não condena todos os tipos de tradições. Ele está se referindo às tradições humanas, que são colocadas para as pessoas como se fossem mandamentos de Deus. Mas então você está querendo dizer que existem boas tradições? Você pode dar algum exemplo? Primeiro eu vou citar dois exemplos que são indiscutíveis, a meditação na palavra e a oração individual. Essas duas coisas representam um tipo de costume, um hábito que você adquire pela prática. Mas isso não vale, é muito óbvio. E com relação às outras liturgias, como por exemplo, o batismo, o santa ceia, o que Jesus disse a respeito de partir o pão e beber do cálice? Você é capaz de ouvir a voz dele quando ele se referiu a essas coisas como mandamentos? Se sim, então obedeça. Mas se você não concordar, não precisa seguir. Mas como assim, irmão? Ou uma doutrina é verdadeira ou é falsa. E é nesse ponto que a maioria das pessoas se confundem. Quando na cabeça das pessoas elas estão pensando em sã doutrina, elas estão procurando algum critério para dizer se essa doutrina é verdadeira ou falsa. No entanto, a palavra san significa saudável, ela está se referindo ao caráter de uma doutrina te fazer bem e não se ela é verdadeira ou falsa. E essa é uma pergunta que você deve se fazer. É saudável que eu me batize em nome de Jesus? Se foi Ele que mandou, então o seu batismo vai ser feito em nome de Jesus. Aparentemente isso vai ser bom para você. Bom para a sua salvação? Bom para a sua libertação? Mas se não foi Jesus quem quer que você se batize e você não compreende isso como mandamento dEle, o máximo que você poderia conseguir com isso é ser batizado em nome de um líder religioso ou de uma instituição religiosa. Talvez em nome da cartilha romana, mas não em nome de Jesus. E o critério mais importante é que cada um precisa aprender a ouvir a voz do pastor e obedecer aquilo que ele te diz. Isso quer dizer que não sou eu quem tem que te dizer que você deve ser batizado e tomar Santa Ceia. Isso é uma coisa que você deve decidir com Jesus. E como é que ficam aqueles outros rituais de guardar o sábado e participação nas festas santas? É importante a gente saber que esses momentos foram estabelecidos por Deus como estatuto perpétuo por todas as gerações. Mas é claro que a gente não deve guardar esses dias como se fossem rituais. E nesse caso, os critérios são os mesmos. O que foi que Jesus te falou? Ele te diz para guardar ou para abandonar? É importante perceber que existe a tradição de guardar esses dias, assim como também existe a tradição de profanar esses dias. Eu estou me referindo primeiramente às pessoas que são muito legalistas e, por outro lado, às pessoas que fazem questão de fazer tudo o contrário. Perceba que as duas pessoas estão seguindo algum tipo de costume, algum tipo de tradição. O problema acontece quando a gente transforma esses costumes em algo que vai criar uma identificação social, a ponto de que as pessoas que não vão fazer como a gente faz, passam a ser por nós condenadas ou simplesmente excluídas do convívio. E tem gente que pensa que a solução é acabar com todos os tipos de tradições e costumes e rituais, mas isso é impossível, porque você tem o costume de almoçar e jantar todos os dias, você também deve ter algum costume de cumprimentar as pessoas de uma maneira, dizendo bom dia, Todo mundo tem algum tipo de costume. E quanto àquele costume de ungir as pessoas com óleo? Dentro desse assunto controverso, algumas pessoas dizem que isso é besteira. Para esses, eu vou dar o exemplo de cura que Jesus fez quando cuspiu no chão, misturou com a terra e passou nos olhos daquele cego que foi curado. Além disso, os discípulos de Jesus também costumavam usar óleo de unção para a cura das pessoas. E os próprios reis em Israel eram ungidos para receber autoridade. Por exemplo, Davi foi ungido diversas vezes. Ah tá, então tem que ungir todo mundo. E esse é um outro extremo na maneira de pensar. Jesus nunca dependeu de substâncias físicas para precisar curar as pessoas. Tanto que algumas delas foram curadas pela palavra. Importa saber qual é a palavra que está sendo vinculada. Por isso, não importa qual é a qualidade do suco de uva que você está usando, se ele tem teor alcoólico ou não. Importa saber qual é a qualidade espiritual da palavra que está sendo colocada sobre esse elemento. Enfim, se você precisa de algum ritual ou de algum elemento para liberar uma palavra profética, então faça uso dele. Mas se você não sente a necessidade de concretização, então talvez você não precise disso. E sempre é melhor crer sem precisar ver. Eu não sei qual é o seu nível de maturidade, então não fique esperando de mim uma solução mágica. Você precisa procurar o seu pastor para saber o que fazer. E eu estou me referindo a Jesus. Se você gostou desse conteúdo, faça sua inscrição no canal. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Falou!